O programa hoje continua no caminho de São Tiago, agora na cidade de Itáforos. Para chegar aqui é muito fácil. Vou te ensinar o caminho pela BR-381 Fernão Dias. Você sai por Betim, depois de Oliveira, vire à Esquerda para São Tiago e em seguida chega até aqui. São cerca de 220 quilômetros de BH até a cidade. Onde vamos destacar essa praia de água doce que eu estou agora. Tem também a fazenda onde nasceu Tiradentes. Vamos ainda a um hotel fazenda e mostrar muitas histórias de Itápolis. A receita está deliciosa e ainda tem muita coisa boa no programa que eu sei que vocês vão adorar. Sabe por quê? Falar de Minas, das nossas histórias e dos novos caminhos é com a gente, da Aviação Cipó. Só pra ver a beia beta albia Eu vou pela via, via São Cipó, levo muita paz e alegria E nós vamos começar o programa conhecendo agora a parte de Ritápolis do Caminho de São Tiago. E nós estamos num lugar muito importante para Ritápolis, para Minas Gerais e para o Brasil. A Fazenda do Pombal. E quem vai contar a história para a gente aqui é o prefeito Higino. Tudo bom, prefeito? Tudo bem, Toledo. Muito prazer recebê-los aqui no município de Ritápolis. O prazer é nosso. Por que, que esse ponto aqui da cidade é tão importante? É porque exatamente nesse ponto é, está localizado a Fazenda do Pombal. E na Fazenda do Pombal estão as ruínas da casa onde nasceu e foi criado Tiradentes. Né? O Joaquim José do Silvio é, talvez o maior herói do Brasil. E a gente tem aí uma discussão ampla, né? Porque tem a cidade de Tiradentes, é, tem São João del Rei, uma briga né, para ver aonde que esse marte do Brasil nasceu. Só que ele nasceu aqui. A glória agora é de Hitápolis. É, ele nasceu aqui e Ritápolis é uma cidade nova, assim, né, com cerca de 44 anos de idade, mas é, hoje na divisão geográfica é, a cidade está à margem direita do Rio das Mortes, portanto está no município de Ritápolis, pertence ao município de Ritápolis, portanto Tiradentes é de Ritápolis. Aqui do ponto de vista ambiental também é muito significativo para a região. Sem dúvida, porque aqui nós temos uma área de preservação ambiental, uma flona, uma modalidade de flona, que é uma, uma área de preservação federal, criada através de um decreto presidencial. Então aqui nós temos uma área de 80 hectares, preservados ambientalmente, e também aqui nós temos um viveiro de produção de mudas nativas. Então, o peregrino, né, o caminhante, a pessoa de moto, de bike, de, a cavalo, com carro, que for conhecer... O caminho de São Tiago aqui é uma parada obrigatória. Certamente, a Fazenda do Pão é uma parada obrigatória, porque é um lugar é, que a gente respira a história, Tiradentes nasceu aqui, uma, uma unidade de preservação ambiental com espécies nativas preservadas. Temos trilhas ecológicas aqui maravilhosas para serem feitas. Estamos à margem do Rio das Mortes, também de uma importância histórica e de uma beleza muito grande. Então, certamente, quando o peregrino no caminho de São Tiago estiver vindo de Coronel Xavier de Chaves, que adentraram o município de Itápolis a Fazenda do Pombal será uma parada obrigatória. Tá ótimo, prefeito. Muito obrigado pela entrevista. E nós agora vamos aí, no programa inteiro, mostrar tudo de bom da sua cidade. Combinado? Muito obrigado, combinado. E certamente teremos várias outras paradas importantes que estarão de braços abertos para receber os nossos turistas, os nossos peregrinos. É isso aí, gente. O Caminho de São Tiago com você. Aqui na aviação Cipó. Eu estou aqui em Ritápolis, em uma praia de água doce, maravilhosa para nadar. Agora, maravilhosa para beber. É a água mineral viva, a mais leve do Brasil. Excelente para o funcionamento do organismo, principalmente dos rins. E agora, gente, ela foi ampliada, é isso mesmo. A água viva adquiriu a fonte Roda d'água em Joatuba, na Serra do Elefante. Um lugar maravilhoso, preservado e com uma água igualmente leve. Você tem a Roda d'água no galão de 20 litros. E a água viva você tem no galão e também na garrafinha. Água Viva. Beba e sinta a diferença. 2019 começou agitado em Itabirito, a cidade onde as atrações para os turistas não param. Já no início de fevereiro, você já pode agendar, tem samba de boteco. Dia 8, a música acontece no restaurante Orgulho de Minas. Dia 9, no Quatro Estações. E no dia 10, nos encontramos no distrito de Acuruí. No final de semana seguinte, o Samba de Boteco se concentrará no antigo galpão da Delphi. Muita música, comida boa e gente bonita te esperam no Samba de Boteco 2019. O turismo em Itabirito não para e cada vez cresce mais. Nós da aviação Cipó estaremos lá te esperando. E não se esqueça de entrar no canal do YouTube Viajando por Itabirito, ver os vídeos, dar um joia, acionar o sininho e se inscrever. Se inscreva no canal Viajando por Itabirito e ajude a cidade a crescer nesse setor que é importantíssimo para a economia mineira. A cidade tem também uma boa rede de hotéis. Entre eles, destacamos aqui na Aviação Cipó e no viajandocontoledo.com.br a pousada de Minas, localizada no coração da cidade, perto de tudo e pronta para atender vocês em todos os momentos. Seja para fechar negócios em Itabirito ou passear com a família, a pousada oferece o que há de melhor na cidade. Quartos amplos e bem decorados, com camas confortáveis, televisão, frigobar e tudo o que você necessita para ter uma estadia confortável e alegre. O café da manhã também é excelente e mostra toda a potencialidade das quitandeiras de Tabilito. Eu adoro viajar, conhecer lugares novos, mas tomo muito cuidado com a pele, principalmente por causa do sol. Uso só sabonete GH. A linha da família GH é fantástica. Tem o GH tradicional, que todo mundo conhece há décadas, o GH infantil, o GH prêmio para peles mais sensíveis e tem também o Acnex, exterminador de cravos e espinhas. E agora o lançamento da GH para crianças e bebês. É o GH Baby, meninos e meninas. E o mais importante dele, não arde os olhinhos das crianças e nem dos bebês. Os pais vão ficar muito satisfeitos, porque é um perfume suave, leve e hipoalérgico que vocês vão adorar. Porque o sabonete H, ele se preocupa com todas as idades. Ele quer que todo mundo tenha uma pele saudável, independentemente da idade. E você encontra Sabonete GH nas principais drogarias e perfumarias de Minas Gerais. Tem também nos supermercados BH e nas lojas Rede. E as lojas Rede estão com preço excepcional para o GH Akinx. Corra lá, compre o Akinex nas lojas Rede e acabe com cravos e espinhas. Tem coisa que você não vê, mas a sua pele sente. Escolha o melhor para você e a sua família. Sabonete GH. Bem, gente, eu estou em Casa Branca, um distrito super charmoso de Brumadinho, pertinho de BH e quero te fazer um convite super especial, no sábado dia 26 de janeiro nós vamos promover aqui o show de Marcos e Gabriel, a sensação da música sertaneja de Minas Gerais no bar e restaurante Carambos. mas corra porque são apenas 200 ingressos estão sendo vendidos pelo Simples e também em alguns estabelecimentos aqui de Casa Branca e você vai ter a oportunidade também de ficar em pousadas aqui do distrito com preços especiais. A pousada Vista da Serra, essa aqui, está com uma promoção para esse final de semana. Então, corra, não perca tempo e curta o que há de melhor em Minas Gerais e agora com sertanejo também. Você beija, mas sem sono se levanta. Faz tudo para dormir, não adianta.